A história da Rebeca, Yari, se apresentou para mim quando eu estava num show. Conheci uma pessoa que ia fazer um, um curso, ia dar uma oficina para pessoas que queriam parir seus livros. Eu achei muito lindo.